Fala pessoal, tudo tranquilo? Breno Quintanilha aqui para mais um vídeo. E aqui agora, nesse vídeo, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a real do curso Robô Milionário, se ele realmente serve para você. tá? E eu quero ser assim bem sincero, explicando para você se vale a pena você comprar esse treinamento ou não. tá? Esse vídeo aqui vai ser o seu divisor de águas. A partir dele, você vai saber se você vai comprar ou não. O que, é que muitas pessoas pensam quando falam sobre o curso Robô Milionário Tá? sobre o que, que elas acham que é. Gente, a maioria das pessoas estão achando que esse treinamento do João Pedro é algo relacionado a ganhar dinheiro extremamente fácil, é, ganhar dinheiro sem trabalhar, ganhar dinheiro sem se esforçar. Tá? Eles acham que simplesmente é, é um robozinho ali na internet, que você vai criar esse robozinho e esse robô vai captar dinheiro para você online e você vai começar a receber dinheiro aí na sua conta bancária. Tá? Então, já de início, se você é um cara que pensa que o curso é desse jeito, se você vai aprender algo mirabolante ali, que vai fazer você ganhar dinheirinho ali do, da noite pro dia sem você se esforçar em nada, cara, não compra o curso, tá? O curso não vai servir para você, o curso não é para você, tá? É até bom você estar nesse vídeo aqui, porque eu vou te mandar a real, eu quero quero realmente te falar a verdade sobre esse treinamento. tá? Tira da sua cabeça se você estava achando que o um curso Robô Milionário ensinava você a ganhar dinheiro fácil da noite para o dia. Tá? Muitas pessoas pensam também que é só você comprar o curso que você vai ganhar um robô e esse robô vai te gerar renda sem você fazer nada. Se você também pensa dessa forma e está realmente buscando isso, Sai do vídeo, não compra o treinamento porque não é dessa forma, você vai se frustrar. Beleza? Então vamos lá, o que que é na real esse curso Robô Milionário e para quem que é? Tá? primeiro eu vou te falar para quem que é esse curso o curso robô milionário é a pessoa que quer criar o seu negócio online tá ele quer viver através de internet mas ele quer criar um negócio honesto o curso ele é um método passo a passo que vai te ensinar a você conseguir faturar as suas primeiras comissões online sim em piloto automático mas da forma honesta que o curso ensina beleza por mais que o curso faça você ter resultados rápidos você não vai ganhar dinheiro da noite para o dia então o terceiro tipo de pessoa que não serve pessoas imediatistas que acha que comprando o curso já vai começar a ganhar dinheiro. Não, não funciona assim, tá? E eu vou explicar para você como que funciona esse método. O curso Robô Milionário te ensina aí o passo a passo para você aprender a trabalhar como um afiliado. Um afiliado eu já expliquei em outro vídeo. O link vai estar tá até aqui embaixo, onde eu mostro os vídeos dos meus ganhos. Tá, vai estar tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai entender ali com esse treinamento como que o que é um afiliado. O que esse afiliado faz, né? que nem eu já expliquei, um afiliado é como se fosse um promotor de vendas. Ele vai se afiliar a infoprodutos, são produtos digitais, produtos físicos também, nas duas maiores plataformas de afiliado que tem no Brasil. E o curso ensina você a promover esses produtos pela internet em forma automática, em piloto automático, utilizando um robô tá, para o Facebook. Um robô que você consegue configurar ele no Facebook. Se você quiser saber mais, esse robô se chama... É, mini chat, ele é uma estrutura ali, tá, automática onde você cria sequências automáticas de respostas. Por exemplo, a pessoa vai chegar na sua fanpage querendo comprar o seu produto, que no curso você aprende a promover esse esse produto, esse infoproduto. Conforme a pessoa te chama na sua fanpage, esse robô vai respondendo a essa pessoa uma sequência pré-programada que você já criou. O curso ensina isso, você vai configurar esse robô com a sua fanpage no Facebook, ensina você a trazer essas pessoas interessadas nesses infoprodutos seus, tá? E a partir do momento que ela te chama, esse robô vai realizando a venda pra você ali enquanto você tá dormindo, enquanto você tá viajando, ele funciona exatamente dessa forma, tá? Ah, Brenda mas o que é um infoproduto? O que é um produto físico? Infoproduto, gente, ele é um produto de informação empacotado em formato digital, Onde ensina a pessoa a resolver algum problema? tá? Tem ali um grupo de pessoas que querem aprender a ser mais forte com a academia, quer aprender a ganhar músculo. Existem nessas plataformas treinamentos passo a passo que ensinam a pessoa a conseguir resolver esse problema. O afiliado vai trazer visitantes a essa fanpage, né, essa fanpage que você criou. Essas pessoas vão se interessar por esse, infopro... por esse infoproduto ou produto físico que você está promovendo, encapsulado, por exemplo, que ajuda a pessoa a ganhar massa muscular e a pessoa chega lá interessada na sua fanpage e esse robô vai vender para você automaticamente. O intuito do curso é fazer você aprender a gerar tráfego, trazer essas pessoas interessadas, segmentadas para querer comprar o seu produto, e te ensina o passo a passo de como que você vai configurar as respostas por meio desse robô no seu Facebook. Simples, é simplesmente isso. Se você colocar o curso em prática... Você vai conseguir ter resultados aí, talvez na sua primeira semana, tá? Porque o robô vai estar trabalhando para você ali de forma automática, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do treinamento caso você queira conhecer, beleza? O link do site oficial. E só para te constar aqui se realmente funciona, vou mostrar para vocês aqui os meus resultados. ó. Tá aí o meu nome. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais próximo da câmera. Breno de Almeida Quintanilha, saldo R$ 5.623. No momento aqui, é nessa conta da Hotmart, que é, uma, que é uma plataforma de infoprodutos, eu tenho R$ mil reais aqui à minha disposição, fora as outras contas que eu tenho. Tudo com o método do curso Robô Milionário, beleza, pessoal? Então funciona. Eu espero que você tenha entendido aqui é, a real desse vídeo, tá? Se você ficou com alguma dúvida, é importantíssimo, deixe seu comentário aqui embaixo. A minha função é fazer você entender como isso tudo funciona. Beleza? Deixa um comentário aqui embaixo. E caso você tenha entendido como que funciona o curso Robô Milionário e se ele realmente serve para você, deixa um comentário aqui embaixo falando assim, ó. hashtag eu vou conseguir. Comenta aqui embaixo, hashtag eu vou conseguir. Se você entendeu a mensagem desse vídeo, você entendeu como que funciona o curso Robô Milionário e você sabe ali que é um trabalho honesto, Basta você ter força de vontade, entendeu? Vai servir pra você. Então comenta aqui embaixo, hashtag eu vou conseguir, e você é o próximo aí a conseguir ter esses resultados parecidos com os meus, beleza? Um forte abraço, o link do treinamento tá aqui embaixo, tá? Curso Robô Milionário tá aqui embaixo, e qualquer coisa eu tô aí à sua disposição pra te ajudar, beleza? Um forte abraço aí, e até o um próximo vídeo.